E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Em, eu não esqueci que nem no, no vídeo do que eu fiz desejando boa sorte no dia da prova escrita, eu vim aqui fazer a mesma coisa, desejar para ti muito boa sorte, tá? Tenha calma, vai dar tudo certo. Aproveitem para desestressar a cabeça hoje e amanhã estejam concentrados, tá? Concentrados para execução, tá bom? Não esqueçam, não esqueço que eu tô torcendo por cada um de vocês, tá? Cada um de vocês. Aqui em Lages está um calor de rachar, imagina aí em Florianópolis, né? Mas vai dar tudo certo. Não esqueço de se alimentar bem hoje, se hidratarem amanhã também, principalmente pro pessoal que vai fazer após as 10 e até as 4 da tarde, vai estar tá punk. Que São Pedro lá em cima mande uma chuva. Não é mesmo? Mas assim, cada etapa é única e vocês estão alcançando o objetivo que é chegar lá no final e o nome de vocês estar homologado, tá? Se cuidem. Eu tô aqui torcendo por vocês, tá bom? Um abraço, fiquem bem e até. Tchau, tchau going on down there.